Só que vocês possam entender rapidamente, nós somos um sistema que tem mais de 100 países hoje com a presença de cooperativas e como eu disse no início, a gente não está falando apenas só de cooperativas de transporte, mas todos os segmentos hoje da economia, a, a, a gente tem modelos de cooperativas constituídas e, e, e que são exemplos, a, não só aqui no país, mas fora também do Brasil, mais de 100 milhões de empregados hoje, direto ou indiretamente, relacionados a cooperativas e congrega um bilhão de pessoas, o, o, o sistema, o modelo cooperativista hoje, como um todo no mundo. Então, um, um número bastante interessante que a gente tem que apresentar é é que uma a cada sete pessoas no mundo está associada a uma cooperativa. Trata-se de um modelo é, é, de bastante expressão, um modelo que é, traz resultados satisfatórios para aqueles cooperativistas, para aqueles é, associados e que, de fato, vestem a camisa e que entendem que esse, sim, possa ser um modelo mais adaptado. A gente sempre coloca muito bem, em relação às cooperativas, a questão da do primeiro princípio cooperativista, que é a adesão livre e voluntária. Eu acho que é, faz parte do modelo, entra dentro do modelo desse societário, um modelo de participação de autogestão, quem quer, de fato, fazer parte dele? Quem entende que esse é um modelo que possa trazer benefícios, que possa trazer é, é, vantagens para aquele associado? E no transporte rodoviário de cargas não é diferente. Eu acho que aquele, aquelas cooperativas que nós é, temos hoje registradas dentro do sistema OCB, aquelas cooperativas que estão atuando nos nossos é, é, mais aí de 12, 13 estados que temos cooperativas de transporte rodoviário de cargas, Entendem que é um modelo que para ele traz vantagens, é um modelo que para ele é o mais apropriado. Assim como é, é, é, a gente tem hoje as três categorias, empresas e, e, e transportadores autônomos, o transportador ele se enquadra no modelo que ele acha melhor, em que ele acha que é mais apropriado para ele. É, o cooperativismo no Brasil hoje, tá, a gente gira em torno de 11 milhões e meio de, de cooperados, é, se somado às suas famílias, que diretamente estão relacionadas a essas cooperativas, a gente está falando em algo em torno de 46 milhões de brasileiros envolvidos, algo em torno de 22,8% da população brasileira hoje envolvida em cooperativas. É, rapidamente, a gente tem aqui o que diferencia hoje as cooperativas, um pouco da sustentabilidade, a preocupação com o papel da inclusão social dessas cooperativas, um dos princípios cooperativistas é ao interesse pela comunidade, não é apenas um modelo econômico que se vale apenas da, do ganho e, e, e da, do benefício para o seu associado. Existe a preocupação também com a comunidade, existe a preocupação com onde a gente está inserido enquanto modelo econômico. A união para o bem, é, distribuição de renda, um modelo cooperativista, aqueles que não conhecem com tanta é, é, profundidade, é, é um modelo que... Todos fazem parte ali daquele, da cooperativa e são proprietários, são donos daquele empreendimento, é um modelo de participação coletiva e que traz benefícios para os seus cooperados. E sim, uma do, um das premissas é a distribuição de renda, a distribuição de sobras ao final do exercício para o seu cooperado. É... A autogestão, um outro ponto que diferencia as cooperativas, é, é essa questão da, de serem modelo autogestionados. E aí, assim, é uma via de mão dupla, porque, é, embora seja um benefício ser autogestão, é uma preocupação também. Porque o sucesso, a, a, o êxito das cooperativas dentro do mercado depende do seu associado depende daquele cooperado que faz parte daquele empreendimento, depende dele estar ali e se apropriar, fazer parte, entender que o empreendimento é dele e brigar por melhorias ali dentro da, das cooperativa, da cooperativa da qual ele faz parte. Ele não é apenas o um empregado ali, ele é dono daquele empreendimento. É, já disse que o empreendimento coletivo, é, uma cooperativa, ela, pela lei 5764, a lei que rege o cooperativismo hoje, ela não é constituída com menos de 20 associados, é, não há cooperativas, aqui falando em transporte especificamente, circulando com menos de 20 cooperados, 20 associados com os seus caminhões. É, então, é um modelo economicamente que, como eu falei, voltando à questão da autogestão, se há o empenho, se há a dedicação do seu cooperado, é um modelo que traz bastante é, benefícios e vantagens a, a quem faz parte dele. O ramo de transporte especificamente, é, o, sistema, o sistema OCB, representante do, do sistema cooperativista a nível nacional, ele congrega 13 ramos. Um dos ramos é o ramo transporte. Aqui fazem parte dessas cooperativas de transporte não apenas segmento de cargas, mas também passageiros. E aí a gente trans, transporte fretamento, escolar, táxi, enfim, todas aquelas cooperativas que são construídas dentro desse modelo que a gente chama de ramo transporte. É. Essas cooperativas, hoje, a gente tem é, registradas no sistema OCB 1.259 cooperativas. É, em termos de cooperados, a gente tem um pouco mais de 138 mil cooperados associados a essas cooperativas de transporte. E algo em torno de, próximo de 12 mil colaboradores que trabalham diretamente com as cooperativas. Se a gente for falar agora na movimentação dessas cooperativas, a gente está dizendo algo aproximadamente 428 milhões de toneladas de carga transportada por cooperativas é, nesse país. E com a movimentação econômica de 6 bilhões por ano. Importante papel no escoamento da população da, da, da produção na frota de 30 mil, aproximadamente 30 mil veículos. Nós somos hoje, dentro do, dos três segmentos das três categorias, é, talvez a mais enxuta delas. Temos um número, é, em relação a transportadores autônomos, um número até bem, bem reduzido. Mas são modelos de cooperativas que são é, exemplos hoje, no que diz respeito à autogestão, no que diz respeito a, ao volume de cargas transportadas. Nós temos exemplos assim, de cooperativas é, que são sucessos e são potências hoje em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná... Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, são, são esses cinco estados que a gente tem um, um volume maior e, um, e uma representatividade, se assim dizendo, dentro das cooperativas. Rapidamente aqui, em relação às cooperativas de transporte, um demonstrativo do volume de carga transportada pelas cooperativas. A, a gente tem uma predominância aí, em termos de, de cargas, por graneleiros é, e ciders transportados pelas cooperativas. É, no que diz respeito à composição da frota, a grande maioria, 42%, são carretas e seguido por cavalo-trator também. É, especificamente, eu acho que vale a pena a gente destacar que um dos propósitos e até da, da, da intenção dessa questão do marco regulatório é é que a gente possa trazer também um pouco de quais são os pleitos hoje que cada segmento tem em relação a a essa proposta de construção de um marco regulatório para o transporte rodoviário de cargas. Então, se a gente for falar especificamente das cooperativas, eu pontuei apenas três principais é, é, é, pleitos que os, as cooperativas de transporte de cargas têm em relação a esse marco regulatório. Não que sejam os únicos, muito pelo contrário. A gente tem é, é, é, visto as manifestações em outros momentos, é, em audiências e tudo, é, Parte dos pleitos que são gerais, a gente está também, a gente concorda com, com bastante coisa, mas no que diz respeito ao segmento específico de cooperativas, eu trouxe aqui três elementos. Um é a questão da inclusão da categoria CTC. Hoje, a gente se a gente for pegar em termos de, de segurança jurídica, é, o modelo cooperativista, as cooperativas de transporte, ah, todo o modelo, todo o modo operante das cooperativas está dentro da Resolução 4799 da Agência Nacional de Transporte Terrestre. O que, que a gente eh, e primeiro parabenizar e agradecer também eh, eh, no momento da da, da audiência pública da, de colocar sobre essa minuta aí a agência nos escutou bastante, escutou bastante os pleitos das cooperativas e sim, de fato hoje a gente tem dentro de uma resolução a clara expressa definição do que vem a ser uma cooperativa de transporte de cargas. Para além disso, a gente tem também um outro pleito, que é, diz respeito à questão da emissão do Ciot. Hoje, infelizmente, se pegar o que a resolução 3658 coloca, quanto às cooperativas, nós estamos equiparados, para fins de pagamento eletrônico de frete, a transportadores autônomos. Mas o que, que acontece? Hoje, as cooperativas, qualquer cooperativa, eu falei no início aqui, ela é constituída por, no mínimo, 20 cooperados. Nós somos um modelo que não, não há cooperativas circulando, até pelo que a legislação coloca, com menos de 20 cooperados. E a, a busca que a gente tem aqui é a equiparação dessas cooperativas de transporte às empresas transportadoras com mais de três veículos. E a questão dos fundos mútuos de patrimônio também. Hoje a nossa lei 5764 prevê que cooperativas é, podem constituir fundos, é, e aqui especificamente para eventuais danos, reparos a, a, a sinistros. E é uma busca, a gente participou de um, de um grupo de trabalho na SUSEP, que a gente discutiu bastante sobre essa questão da possibilidade. Mas basicamente os, os três principais pontos que hoje o sistema cooperativista, que as cooperativas de transporte têm a destacar, seriam esses três aqui.